Encaixe o encosto e parafuse com os parafusos intermediários e coloque a peça de acabamento. Agora, posicione a base a parte inferior do assento e parafuse utilizando os quatro parafusos maiores. Pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.